então, ó, eu estou ao contrário do ponto, então vou pedir para ela, variona, procura procuro um veio de água. Eu vou dar um, dois, três. Ela já me indicou um veio de água. Mostra lá na redonda. Lá está lá a cabeça dele. Então elas me indicou lá. Ó. Eu posso ir para frente que elas vão continuar lá. Olha lá as varas estão tá apontando lá eu posso ir lá naquele barranco lá adiante quando eu falo barranco você já pegou o barrão né? aí elas vai continuar ali então o que que acontece ó eu vou andando para cá elas vai chegar aqui em cima porque elas já achou aqui no lugar aqui elas chegou cruzou aqui elas cruzou aqui ó elas cruzou aqui ó justamente aqui é onde a água vem de baixo para cima essa água ela vem lá do fundo e vem para cima então aqui é a cabeça então o cara que vai marcar um poço artesiano ele vai marcar esse poço bem aqui ó bem, bem em cima aqui porque porque ele vai pegar ele vai pegar essa água aqui ó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 Então aqui ó, se você ver a direção que o sol máximo é mais ou menos quase que a direção do o sol máximo o sol máximo naquela direção é, é coisa mínima, é coisa muito mínima aqui na esquerda. Lá na rua, vocês chamam isso aqui de cabeça de cobra, essa aqui é a cabeça a parte que segue pra lá é o rabo da cobra. E eu vou explicar para vocês porque que eles chamam lá de, aqui de cabeça de cobra.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 você comandou as varas, você deu um, dois, três, aí, as varas já castou o meio água, porque elas ainda estão tá com o comando da água. Agora eu posso ir andando para frente que elas vai virando do mesmo jeito. Eu posso ir para cá, que elas vai virar para lá da mesma coisa. Porque ali, talvez, tá ó. E outra, é, o pessoal também vê esses vídeos aí, ó.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 dá uma pesquisada, estuda alguma coisa, depois faz o um comentário. E outra, se tiver uma sugestão aí para melhorar elas, fazer elas melhor, é bem vindo a sugestão. E eu vou fazer um vídeo aí em futuro também, falando sobre como é que marca a água em cima, marca um poço em cima da água, é, como é que marca também um poço artesiano em cima tá na Rússia, porque lá na Rússia está tudo coberto, tá tudo branquinho, branquinho. Eu queria ver se chegar com a porquinha lá e marcar um poço lá, Para furar um poço artesiano. E eu queria ver se chegar com aquelas varetas lá também, pra que a gente e marcar em cima da vela, em cima da água. Como é que ia ficar. Então mais tarde, mais para frente, a gente vai fazer vídeos sobre esse aí. Bastante coisa interessante E outra, tudo que a gente aprende não é perdido Um dia mais tarde pode servir Então a gente vai explicar um bocado depois E outra, o pessoal que marca a água e Estou dizendo para eles não continuar marcando do jeito que eles marcam Eles estão acostumados, mas dá uma olhada aí no vídeo E vê, vê se tem alguma coisa que interessa no, vídeo, no lá, nosso amigo boa as Tchau, tchau. Uma boa tarde a todos. E até o próximo vídeo. E a todos, eu sou o Maurício é, hoje nós estamos aqui, nós vamos fazer um vidinho aqui, mostrar as varionicas aqui. É um produto que nós e nós qual é, tem. O pessoal que tiver interesse nelas, a descrição está embaixo aí do vídeo. E também mostrar para os amigos como é que é elas Ela é feita toda em metal. Peraí, filme. Ela é mais de cima. Vou <coughs> filmar pra cima. Peraí. Ela é feita. Tá pegando a inteira? Tá. Ela é feita toda em metal